Olá, eu sou Melissa Lorange. Eu sou Yanxi. E eu sou a Maldita Han, né? E nós somos transformistas. Então, eu tenho me questionado, as pessoas têm se questionado para que serve uma drag queen, né? Se é que drag queen tem utilidade. A gente sempre fica discutindo, mas afinal, o que, que, é, que é drag, drag queen, né? <risos> E aí eu chamei essas duas pessoas, que eu considero uhum. boas artistas e boas pessoas, Pra provar que eu tenho um péssimo juízo de valor. Mas para de... aí, a, a, a discussão é outra. Calma. Aí a gente vai falar sobre isso ou sobre… Não, eu não isso estou… Isso é no... uma intervenção. Eu não estou no arquivo <risos> confidencial. Então é isso, o que é a drag queen? Hum. Pra que, que serve? O que, que as pessoas esperam da gente, né? O que, que elas deveriam esperar historicamente? Aí a gente chama é uma pessoa que tá aqui há muitos séculos, Mas não ser. lembra, porque… É verdade. Né? Então vamos começar com, afinal de contas, o que é a drag queen. Quem é a drag queen, e a que, Cara, então, eu, eu tenho um grande questionamento com isso hoje em dia. E eu vou ser odiado, já, já sou, né? Nunca vou ser. Não é dragado. não é amado, amado. Não é como se alguém fosse assistir esse bicho. Exatamente. É, entende? também não é como se alguém soubesse isso. aquelas que duas pessoas a é. gente já teve essa conversa em paralelo. Então, assim, hum. não, é, não é novidade. Tudo se tornou drag, né? E aí, quando. Tudo é uma coisa, mas ao mesmo tempo nada é. Então você acaba transformando uma coisa que tinha uma veia artística e uma, uma visão específica em relação às coisas, qualquer coisa. Ah, hum. você virou sommelier de drag agora, então é isso. Nem tudo é drag queen, aí começa. Mas e o que então, mas é? é? porque eu, eu tava vendo esses dias… Inclusive, eu fiz um post perguntando qual é… O que as pessoas achavam que era a linha que definia o que é uma drag queen. E o que é uma performer qualquer, sendo qualquer não como uma coisa pejorativa uma Mas de, qualquer não, outro é tipo forma, de performance, Uma burlesca e uma drag queen. É! E aí, as pessoas ficaram muito putas dizendo que eu tava cagando regra. E eu falei, não, gente, eu tô perguntando o que vocês acham. Eu não tô, no caso, cagando Falando absolutamente nada, nada na verdade. Até porque eu tenho prisão de ventre. Mas a questão é… As pessoas entraram nessa pira de que o que define uma drag queen é a autodeclaração. Se você se declara drag queen, você é drag queen porque ninguém no mundo tem o direito de, de, de, de dizer de, é. quem é e quem não é drag queen. Porque drag queen é uma arte livre onde é proibido proibir. Tá. <risos> ninguém pode dizer se você é drag queen não. Aí você tá se validando pra quem? Pra ninguém. Se você diz que você é drag queen, ninguém Mas é que essa é geração meu, né? finge que a autovalidação é só o que é importa pra ela. Mas obviamente não é. Não, cara. é se, se você vive num mundo de Instagram, se você vive num mundo de é Tipo, entrevistas, e você vai nas boates porque quer é que as pessoas falem com você. Mas nunca podem falar mal, elas só podem falar Sim, bem. É porque é um é. lugar que é só a minha autovalidação que importa. Mas se a sua validação for negativa, positivo, você é, mas... mim. É, Exatamente. É, e aí, <risos> né, vocês estão aí com essa questão. E então, tem um negócio que a pessoa… É um Pode continuar falando. E tem uma coisa que a pessoa faz, é, é, começa a fazer drag ela não estuda dez minutos de história de drag. E isso é uma coisa meio louca, porque se a gente quer, e, eu, e, e afirma o tempo inteiro que. Eu não, é... não acho que é necessário. Eu acho. Eu acho que assim, tem que transcender a história drag, porque drag faz parte de uma. De um movimento que é além de drag. Faz parte de uma, do movimento LGBT, faz parte do movimento do mundo em, há muito tempo. Então se você, você não precisa estudar só drag, você precisa estudar não, tudo. Não, não, não. precisa estudar tudo, mas você tem que ter um o de noção do que veio antes. Principalmente se não achar que inventou alguma coisa. Não, mas no geral. Sim. Entendeu? Esse Sim. É o ponto. Sim. Né? Sim. Se as pessoas viram e é. falam, ah, é arte, todo artista tem que estudar a porra da arte que ele tá fazendo de arte. Tipo, eu vou desenhar, eu tenho que estudar alguma coisa da história de desenho. O que, que já se fez de desenho? Como é que se desenha? Eu não posso. Ah, eu sou autodidata de você desenho. é pra você não achar que inventou o cubismo. É, do cubismo também, também, é isso. Modem, então. não e aí, e aí acontece isso, né? Que tem uma de mana em 2019. Fazendo o que as manas estavam fazendo nos anos 80. E achando que são muito barrocas tudo. inventoras. Que elas reinventaram o Club Kid, fazendo o que o Club Kid já fazia. E achando que o Club Kid é drag queen, que também é um outro ponto. Ai, obrigado! <risos> e, Sim! E aí assim… Aí a mana se monta sem peruca e tá falando Meu Deus, eu estou reinventando a drag queen. Drag Olha como eu sou diferentão. Se montam sem peruca há muito tempo, antes de você nascer. E você tá achando que você está fazendo uma coisa muito nova. Mas aí, vamos voltar pro, pro, pro, pra parada. Então, para que que a gente serve drag queen, né? Para que que servia drag queen? E o que que as pessoas estão esperando que uma drag faça agora? para entender melhor sobre, sobre drag, nesse sentido mais uh, contextualizado de definições e tal, entra dá uma olhada aqui no card do Ted da Melissa. Porque ela fala sobre isso. Mas assim, dando um, uma pincelada rápida, é, a drag é o um jogo do gênero, na verdade. Uhum. É a brincadeira com isso. E até a brincadeira do não ter isso, sabe? Sim. tipo. Que aí as pessoas é... falam, mas não, não precisa ser sobre o gênero. Porque fulano faz um alienígena. O alienígena, alienígena é homem ou mulher? Não sei! É sobre gênero. O é, que acho as... que drag é sobre confundir… As estruturas então, de gênero, mas né. Que mas que definem a é, humanidade. Ele está conversando sobre isso. Sim, Sim é. O que define humanidade, você só é ser humano isso. quando você tem um gênero marcado, antes de nascer, já marcado no teu gênero. Olharam Sim. lá um, um, uma outra sonografia, já fizeram a história de que você vai se chamar João jogar futebol, Maria fazer balé. Sim. quando você burla isso… De Quem fazer? usa mais é Maria, gata? Enzo e, e Valentina. Valentina. Então assim, se Valentina não vai jogar ajudar. futebol… Entendeu? Uhum. Confunde tudo. E aí você bota Valentina como um ET masculino, pronto, é drag também. Então, assim, porque tem esse negócio, né? As, as drags muito conceituais falam, eu não sou uma drag, eu sou uma artista, artista visual. visual, sem citar nomes. Que eu sempre, Mas sempre aí, quando, quando tem trabalho, é, é. trabalho pra drag queen, a filha da puta tá lá. Ela não é drag na hora de se fazer de importante pros outros, pra, pra rotar a arrogância e falar que é mais inteligente que drag. Mas aí, na hora que é clipe, que chamou drag queen, ela tá lá. Na hora que é ensaio fotográfico sobre drag queen, ela tá lá. Na hora série. que é um sobre drag queen tá lá, série tá lá. Então é drag queen ou não é, filha de uma égua? É quando convém, né. E aí, é, é muito bom. Convém. Eu não sou uma drag queen, eu sou uma artista <risos> visual aí, que, que burla o gênero. A Maíra… Então você a... não entendeu o que é drag queen, você não entendeu o que você é. E não entendeu o que artista, não artista visual. Você o que é o visual. Você é uma é palcatrua. Mas então, hum. acho que a, a Maíra ela fala muito sobre isso, na verdade, é, na, na, na tese dela. É que identidade é, é munição. Você pode se utilizar do, do seu arsenal de, do dizer sobre a identidade. E aí, nesse caso, a gente está botando o Sindreg como identidade. Mas não de gênero, né? Não de gênero, uma Até identidade arsenal, profissional, profissional etc. E é isso, assim, é... e não em defesa dessa… dessa uma pessoa, porque… <risos> é. Sim, não. Mas é porque eu acho que tem um lugar sobre fazer drag, que é… Você, enquanto artista visual, ou você, enquanto atriz, ou você, enquanto figurinista, qualquer outra forma de trabalhar com arte… Sim. Você muito raramente se envolve tanto em níveis pessoais quanto quando você faz drag queen. Quando você faz drag queen, você. Que corpo, né? É, e você vive isso. Você vive em função dessa drag num nível muito mais visceral do que um artista plástico vive em função das suas obras, porque você é a sua própria obra e muitas vezes. Você a... faz tudo, né? A gente é. é uma estudante de Belas Artes ali questionando sua... Sua... Não, mas é porque é. muitas vezes a gente se entrega de uma forma que é você abre é. mão do seu próprio conforto, você abre mão da sua saúde, você abre mão. Da sua, da sua vaidade enquanto pessoa desmontada, muitas vezes. Inclusive nesse rolê, tipo, a gente que é drag... Eu não sei o nome das pessoas que fazem a maioria das drags com que eu convivo. E são pessoas que frequentam a minha casa, que convivem comigo, às vezes, engode, né? Tipo, a, o, o fazer da drag, a persona acaba engolindo a é, persona Por exemplo, não sei se Civil. você sabe, mas o nome da Yanshi é Pedro. Eu não Sim. sei se você tá zoando, ou porque isso eu não sei mesmo. É né? Inclusive, eu não sabia o seu nome, até a sua mãe me dizer. Ah, mas a minha mãe e... ela nunca me chama pelo nome. A não ser que tenha pessoas que me conheçam como o drag. Aí ela faz questão de falar o meu nome a cada 10 segundos. Então, eu não sabia o seu nome. E assim, eu tenho várias alunas do Drag Queens que eu não sei o nome delas. E isso é uma… essa fusão identitária. Que, que muitas vezes pode criar essa noção de que drag é uma identidade. Porque. Você se torna aquilo. É, eu sou a maldita Hammer quando eu tô montada e quando eu não tô desmontada, pra quem conhece a Maldita Hammer. E todo Sim, mundo me tá chama assim, de maldita. Acho que até, e todo mundo. Até me... certo ponto é real, né? Na verdade, Sim. assim. Eu... É, não, mas é porque é e não é uma figura descolada ao mesmo tempo. Porque ela é uma projeção. Eu acho que muitas vezes a drag. De coisas pensadas. Né, é, Ela é uma projeção. Né? de tudo que você gostaria de ser, talvez. Ou não, não tão nesse nível. Ou de que você gosta mais de é, você. É, mas ela é uma projeção de Sim. coisas que Sim. você projeta de você mesma pra fora. E acaba isso acaba se tornando uma egrégora de você mesma, assim, Sim. Acaba se tornando uma outra mas coisa, aí, aí que, que é você. Já. Exatamente. E não é você ao mesmo tempo. Porque meio, se pra mim um lugar tão meio o Meio pai, filho e Espírito Santo, amor. que é a mesma coisa. É, que é a mesma coisa, é. É. é. Então, drag é Deus. <risos> Sim. Tem uma, um grupo nos Estados Unidos chamado Sisters of Perpetual Indulgence Que são uh, muitas drags assim, que se vestem de freiras que aí, é, né? E aí essa irmandade de freiras, elas uh, lutam e promovem uh, eventos e tal uh, Contra transmissão de DSTs e HIV e, e por aí vai e aí uma delas, que é a Sister Roma, que talvez seja a mais famosa, ela tava falando justamente sobre isso, porque ela passou, por, ela é velha pra cacete, ela passou pela época em que o HIV nos Estados Unidos se, né, teve, é, uma se tornou uma epidemia e tudo mais, e que era o câncer gay, essas coisas todas e tal, e ela falou, cara, a única coisa que nós tínhamos pra fazer era justamente ir pros boates, Enquanto drags irrita a nossa própria desgraça, porque provavelmente a gente estaria morto no dia seguinte. Então era a única coisa que a gente pod poderia devolver à comunidade, assim, dar o um último momento de, de acalento e tudo mais. Eu acho que isso, enquanto um lugar de entender que. De devolver à comunidade alguma coisa, ou, ou pegar aquele. um mote do que está acontecendo e moldar aquilo para que, que a comunidade veja, entenda, uh, reconheça e tudo mais, era é um trabalho muito drag. de revista, né? Você Sim. pegar isso. Mas o que eu sinto que mudou um pouco, é, pelo menos no que eu vejo da nova geração de drags é que as manas preocupam muito mais com o empoderamento do que com o empoderamento da comunidade. Então se eu faço é drag… Terapêutica. É terapêutica. É, drag se autoajuda. Ah, eu estou aqui porque me vesti dessa forma. O que faz sentido Isso tem um em lugar, um Isso lugar, tem um lugar, né. Que é a gay afeminada, que nunca recebeu nenhum tipo de atenção positiva, Por essa feminilidade que ela carrega, através da drag queen sem graça que ela faz, ela consegue ter esse biscoito que ela nunca teve na vida, e isso pessoalmente é muito empoderador. E tá. Eu Até a que... parte da 2, mas é, ela, é, não, ela não, acha não, que é. Pessoalmente, né? pra aquela pessoa. Então, mas não ela, é pessoalmente. Tá. Então, então, não, não, não, o, parte não, é, não, não, o <risos> pensamento ele faz sentido Mas só okay, que a minha inserção sobre isso é Até que ponto aquela pessoa Ainda é aquela pessoa Porque na verdade ela quer ser a fantasia Entendeu? Ela mas quer às ser... vezes funciona Porque drag é sobre fantasia E é sobre vender fantasia Mas eu acho é que o que... sobre vender o que não é É, também. e acho que o que antes era vender uma fantasia Pra... Quem foi aquela boate me ver e se transportar para outro nível de realidade através da minha presença e ter um alívio momentâneo da merda que ela vive, uhum. virou: eu estou vestindo essa fantasia para me transportar para outro lugar Justo. e me dar um alívio temporário da merda de vida que eu vivo. E aí o que, é que acontece é que a gente vê aquele, aquela rodinha de drag queens na boate dançando com elas mesmas olhando pra todo mundo com cara de não venha falar comigo, e com cara de, de cu. Que isso eu faço, mas tá tudo bem, porque eu posso. E aí fica esse lugar de elas não interagem com ninguém, elas não existem no espaço, porque elas ficam tímidas, ou porque elas não querem estragar a maquiagem, não querem estragar o penteado, e elas ficam, tipo, no canto delas, vivendo a própria fantasia, como a Valentina, e elas não devolvem isso pra comunidade de forma alguma. Porque ser drag agora tem biscoito e há 20 anos atrás não tinha. 10 anos atrás? Não, eu, não verdade, tinha biscoito. Tava... Então, assim, você fazia por uma outra necessidade que não era só essa. Porque ninguém é, ia te dar é, tanto biscoito é, não, assim. Ninguém ia me dar biscoito algum, na verdade. Eu acho que, uh, de novo, por conta do Paul Joy Grace, porque é isso, ele foi é. um grande visor de águas mesmo. Uhum. Uh, eu, a gente, felizmente, a gente consegue conviver com muitas drags das antigas e tudo mais. E assim. Era quase considerado como um, um aluco, né. Era, era um ser que não, que não era sexual de forma alguma. com quem eu não ia trepar. Com quem é. você não ia trepar, Sim. que você não ia levar muito a sério também. Ele tinha um lugar dele no palco. Tanto é que né? a maioria das drags antigas, a gente não sabe como elas são desmontadas. Porque elas nunca permitiam. Elas chegavam desmontadas. Wanda que... Camburão Sim. tinha um bigodão. E ela sempre apresentava concursos de homens de pau de fora. Ela tinha um bigodão e ela usava uma máscara de gesso desse tamanho. Que ela maquiava a máscara. E ninguém, ninguém sabia soube, né? quem era, porque ele era um advogado conhec conhecido. Um advogado rico, uhum. que fazia e Que não podia, é, né, no que caso. Não podia, né? E aí ele vestia essa máscara e ele parecia o, o Fofão, porque ele, né, ela… Tudo ficava Eu acho que era quando a máscara enorme, né? pamborão, não, tem, não tenho certeza, porque ela faleceu, tem muita já começaram a sair para então tem bastante Tem é bastante é. Mas é isso, assim, tinha um, hum. muitas drags que você não conhecia. Porque Sim. esse negócio de Drag Race, de botar a, a pessoa… Humanizar a Drag uma, queen, é. que é um crime pra mim. Você humanizar é. a drag, e aí, de repente, passou a ser mais importante pras pessoas. A história de trás… Quem é né? a pessoa que faz aquela drag, do que a personagem dela. E aí, tem um… isso criou um tipo de chorume. Que é exatamente do Drag Race, que me irrita muito. Que é a drag queen escrevendo um textão sobre o quanto é difícil pra ela se montar. E sobre o quanto é difícil pra ela ser drag queen. Tipo, se é difícil, não faz, filha de uma égua. Sabe? Que fica esse lugar de que eu quero biscoito, porque eu passo muitas dificuldades. Porque é muito desconfortável estar tá com não, essa Não, isso é o que é pior. Tá... Mas ninguém te é obrigou, é eu mandou pior, a obra na cabeça. E conta com o discurso do É Pra Mim. É! Né? Porque assim, eu estou passando dificuldade, mas eu estou fazendo isso para vocês. Ah, mim, é, coisa. Eu acho que esse é o ponto, é que nada. a graça da drag queen é exatamente essa. É você ser uma fantasia pra que não importa o que tá acontecendo por trás da maquiagem. Não importa, você é uma... As dores que você tá passando. Nem falando em, em termos de sua vida pessoal. Aquele momento, drag não é confortável, ponto. Não, a e não ser, você... isso não importa, a não ser que você transforme isso numa uma potência artística. Sim. E através da sua performance, você coloca em pauta aqueles assuntos. Sim. E é isso, isso eu acho relevante. Como Salve tanto. a professorinha, né? Mas, esse lugar de... Vocês não imaginam o quanto é difícil pra gente estar aqui. O quanto a gente gasta, o quanto Mas a gente faz. caro, não sei o que E por gente... causa disso, você tem que me dar o biscoito e o reconhecimento que eu acho que eu mereço. E não porque o meu trabalho, por si só, merece esse reconhecimento. Eu acho um lugar... Ridículo, na verdade. Que é uma coisa gente muito jovem, assim, amiguinho. Vai dar aula para um sexto ano. <risos> para você saber o que é não ser valorizado. Passa oito anos da sua vida estudando, para trabalhar com pessoas que não querem o seu trabalho. Não querem nem que você esteja ali. Né? Não, não querem quero. nem que você esteja ali. Aí vem a menina que comprou tudo aquilo que ela quis. Uhum. Eu quis comprar isso. Eu quis montar. Mas eu não estou tendo espaço. Ninguém está tendo espaço. Ninguém tem espaço, que espaço não existe. Não existe. Você cria você... espaço, você do. espaço... Do, do, Mas, da chibita gente, do é isso, e no geral. É... Não tem espaço mesmo, gente. As pessoas que estão com um espaço, e a gente fala de uma, uma sanidade egoísta, né? Não vão abrir esse espaço para ninguém. Então você Até tem que de alguma ninguém forma. ninguém tem essa te obrigação, gravar. gente. Exato. Você foi lá e cavou um espaço para você. Você não tem que deixar uma imunda que acabou de surgir. E lá e entrar no seu espaço. Eu não vejo para quê. Mas aí existe também esse lugar que é que a indústria à noite se retroalimenta dessas pessoas novas porque elas estão dispostas a fazer qualquer coisa, coisa é. e aí elas vão trabalhar de graça e vão se submeter a condições de trabalho horríveis para provar para um produtor que não é profissional que ela é uma profissional e ela vai ficar a gente sendo está esperando explorada. que ela seja profissional inclusive Sim, mas ele não é, ele não sabe o que ele tá fazendo e ele espera que ela saiba. E ele não paga, né? Que ela é ele coisa sabe que ela não sabe e fica jogando isso Já, ah, se você fosse uma boa profissional, você ia ter resolvido isso. Aí ela vai lá, se sente nessa obrigação, faz isso. E aí quando você começa a se profissionalizar e perceber que não isso é um jogo penso, de manipulação pra te explorar e começa a não aceitar isso, você começa a ser descartada, porque você. Esse tipo de comportamento não é interessante pra noite. E aí, sempre tem novas surgindo com esse comportamento, de quem eles se alimentam. E aí, isso saiu totalmente do assunto, mas é o não, que… Não, isso faz todo isso é sentido, na verdade. Isso faz todo sentido, que o que, é, que, que as pessoas esperam de drag agora? Eles esperam uma coisa limpa, perfeita, que represente os seus sentimentos de uma forma, assim, muito egoísta, uhum. que se comunique com ela. Que seja o que ela quer ser de bom. Eu acho isso muito bizarro. E que tem uma história sofrida pra que contar. Tem uma história sofrida pra contar. E que seja um boy que você pegaria desmontado. E que tem que ser um Sim. boy que você pegaria desmontado. E montada também. Esse e montada é de preferência. Porque, é, porque senão não vale a pena. Não. Porque aí você chega lá e faz qualquer coisa incômoda. Qualquer coisa incômoda. Não, não tô nem falando de você fazer uma coisa problemática, fazer uma coisa incômoda. E as pessoas olham pra você com uma cara tipo, mas isso não é bonito. Não, não é bonito. E às, às vezes, vezes não é não bonito. Não, e às vezes não, não prometi, é bonito. Mas, mas ninguém que... prometeu que vai ser bonito. Mas é e aí que você quer. tem, sei lá, a só rapidinho, a Halloween, que não pôde fazer a roupa… Na... Porque os Estados Unidos proíbem que você mostra sangue menstrual. Exatamente. E as pessoas ficam… Ai, mas né, é meio nojento sangue menstrual. Sim, mas é por isso que ela está usando. Se não fosse nojento, ela não faria. Então assim, não é pra ser cômodo. E tem uma Como linha, era, tem uma linha passar, assim, aí. não é pra ser cômodo, é pra ser cômico. É pra falar mal da gente, mas não é pra ser o Danilo Gentili. Não, acho que... E esse espaço não é um espaço fácil. É um espaço que as pessoas erram, mas é zerrar, não precisa me errar, que nem pro... a minha Na verdade, a gente não tá cagando ou querendo cagar regras, mas ofereceu é, possibilidades além do que, do que é vigente. Porque claramente não é bom. Né, tipo, e claramente não, não está atendendo a, a, a, a dita comunidade que o pessoal fala. É que eu acho que… que Nossa, drag... somos nós somos amadas, é isso. Também. Não, nós somos, mas assim, é porque drag passou por algumas transformações. Sim. A gente teve a Divine, a gente teve drags sim. importantes, grandes. Que acabam dando o tom daquela geração. Então a gente teve, nessa nova geração, a RuPaul. Sim. Que deu um tom pra drag queen, dessa coisa da drag ser polida. Da drag ser humana, da drag… É, mostrar a fragilidade dela, que é o que eles falam no programa o tempo todo, que é ridículo. É ela não. Fala, fala, né? ela isso, não fazendo, isso funciona pra é. reality show, pra televisão, mas não pra drag real. Mas aí se criou esse lugar que a drag tem que mostrar as fragilidades dela, que tem tem que, não, assim, mostrar quem ela é desmontada, que é interessante a vida dela fora isso. E agora a gente tá entrando numa nova geração de drags, que é drags baseadas na babo é. e em tentar ser uma diva pop. Na, aí todas as drags quer lançar música, e quer fazer clipe e quer ser a Britney Spears. E não só de ser drag cantora, mas de ser uma popstar. Ser famosa, De né? ser esse lugar que da, da cantora pop E conhecida. achar que tem que ser drag para que isso aconteça. É, é, e aí ficou umas drags leite com pera, assim. Leite de pera de… Que não soca a cara de ninguém. É, ali. e que… Porque antigamente, eu lembro quando eu ia nas boates, quando eu era mais nova você. Ninguém ousava tocar a peruca de uma drag queen. Sim. Porque sabia que ia apanhar no banheiro. Agora, hoje, a pessoa arranca a peruca da drag e ela vai pra casa chorando e escreve um textão falando sobre o quanto a drag queen é desvalorizada. É é e é tipo: não, mana, você tem que quebrar a cara dessa pessoa. pessoa. Porque essa pessoa precisa saber. O nome desse não é caso. arte marginal à toa. Ponto, é isso. Parabéns, é, muito obrigado, que... gente. É dá mas... é, mas... tá margem, não é dentro da sociedade. É a margem da sociedade. É pra você fazer as coisas é que se estão se esperando, dá margem é, da E aí se criou esse lugar de que drag queen tem que ser fofa. E o que mais me incomoda, que drag queen tem que ser humilde. Drag queen tem que ser tudo menos humilde. A humildade, drag queen, acho que não tinha que estar na mesma frase em nenhum contexto possível. Porque drag queen é pra ser o extremo oposto do que é a humildade. E não, é é uma exacerbação também... de tantas coisas, né? É, não, mas é porque as pessoas são burras a ponto de confundir humildade e falta de humildade com grosseria. E achar que você não ser humilde significa que você tem que ser grossa com as pessoas. Metido e esnoca. Que, teoricamente, são menores que você. E isso não é, aí, não é sobre isso. Sim. Mas você não é pra você se montar e ser uma pessoa fofa, meiga e humilde. Isso... Na minha cabeça não faz o menor sentido. Na minha não. Porque na minha cabeça não faz o menor sentido você ser essa pessoa em nenhuma circunstância. Mas, principalmente você sendo uma pessoa que anda com um alvo na testa. E uma sociedade inteira que te quer morta. E eu acho que a função da drag é muito essa. De dizer, além de existir, eu existo desse tamanho, nessas cores, nesse, nesse brilho. E estou feliz, Dessa forma, apesar de você querer me matar o ano inteiro. E eu vou esfregar a minha felicidade na sua cara. Constantemente. Constantemente. E eu vou esfregar ah, okay. na sua cara não só a minha felicidade, mas a minha força. E a minha capacidade de sobreviver a você. E o que eu tenho visto atualmente é que a gente tem assumido essa postura de... Olha como a gente sofre, tem a dó da gente... E, e na verdade, eu acho que se, a gente, de repente, assume uma postura que não é característica do que é ser... Drag, pra mim, na minha opinião, que é de... A covardada, é uma é. Onda, é covarde. É. Você Sim. se encaixa num, num formato que seja mais palatável, Sim. tanto estético quanto de discurso. E palatável para os héteros. Os héteros, que é exatamente, mais exatamente grave. que é grave. Você não, não é. Tipo de, tipo, você não pode fazer nenhuma tipo de. Você não pode. Você vai, vai, tipo, vai chocar a Você não pode e dizer, tipo, a religião católica é homofóbica pra caralho e tinha que tacar fogo todas as igrejas. Aí você está sendo intolerante religioso. As pessoas Sim. querem me matar! E eu não posso reagir a essas pessoas. Porque né? se eu reagir, à intolerância religiosa vai se fuder. É por isso que a gente tá de peruca. para ninguém reconhecer o RG e processar a gente. É uma coisa importante. E outra… E, e, e é por isso que, que ninguém sabia a que identidade tem isso e aí grandes. agora, que é que a drag não ofenda a família tradicional Brasileira. Ou se ofendeu, ofender de levinho. É assim, ela tá ofendendo porque ela existe. Não, a gente tem que ofender porque eles merecem ser ofendidos. Porque eles não merecem o nosso respeito. Não é uma questão de conquistar o respeito deles. É uma questão de esfregar na cara deles o quão merda eles são e fazer eles entenderem que eles não prestam e que eles são lixo da sociedade e não a gente. E eu acho que é muito mais sobre isso do que fazer eles terem dó da gente e aceitarem Aí, a gente e... dentro da sociedade deles que já não prestam. Isso e a é representatividade, não. né? Olha onde essa drag chegou, mesmo sendo drag... Foda-se. Foda-se. Eu não quero chegar lá. E tem... Vou, vou... É isso, Porque é... eu quero que lá não exista mais. Lá não exista mais. É isso, a gay higiênica, higienizada, palatável. Higiênica é bom. É, higiênica, a gay que lava o cu. É, a, é, a gente não lava, a, acho chucar, a gente passa eu chucar. Coisas, gente passa eu tomo tá um banho de chucar. É, as gay, que, as gay que não tomam Golden Shower, essas gay, elas Sim. são muito mais interessantes para o público, inclusive porque acho que elas são mais bonitas, que os negócios vão dar atenção para elas. E porque entendeu? é uma gay que você pode apresentar para sua mãe. Eu vivi uma, uma transição entre essas duas gerações. É uma geração que para você se assumir, você tinha que ser muito casca-grossa. Então era só as pessoas muito fortes e que estavam dando um grande foda-se pra sociedade que tinham coragem de se assumir. Sim. Porque a maioria dessas gays é, padrãozuda hoje nem se assumia. Elas iam casar com uma mana, ter um casamento de fachada e ter relacionamentos escondidos a vida toda. Sim. E a militância chegou a uma evolução, o que é muito bom, que essas pessoas podem se assumir. Mas aí, elas trouxeram, junto com o Se Assumir, os valores morais de classe média, de filhinhos de papais de classe média, que elas tinham e não abandonaram quando se assumiram. E aí, caiu nesse lugar de ter toda uma frota de gays de classe média com esse pensamento burguês, reacionário, querendo que a militância se adeque. Que a drag também se adeque. É, é, gente e que, é que, a a que a militância é se, se adeque. Na verdade, essas pessoas, elas querem se ver, né? É, é, ela, e ela, quer é, ela exige na drag. representatividade é, na drag, e aí, exatamente. é aí Só que é essa, lugar. esse lugar é higienizado, esse lugar. De aí querer que a parada seja um lugar onde ela pode levar a irmã com a filha. Onde ela pode levar a mãe e a avó. E, e, e pode, se, ué, leva! Pode, leva! É, Mas assim, pode variando, pelo amor é, Deus. Não é. Eu lembro de quando eu era mais nova. Nas pautas da militância, o que, o que era discutido é ah, dizem que LGBTs são muito promíscuos. Tá, qual é o problema de ser promíscuo? Vamos Todo mundo né? é promíscuo. Os héteros também são promíscuos. Sim. Nós também somos. E, e eu lembro de ter coisas do tipo... É, ter uma reunião geral de, que viam um militante de vários estados. E ter na programação o um mapa dos lugares de pegação da cidade. E ter coisas assim. Que hoje Produção seria na Divina. de evento de qualidade. <risos> é assim Não, que sim. você faz eventos, gente. E, então, e aí... É, e hoje as pessoas começaram a entrar nesse rolê de desconstruir a imagem de LGBT serem promíscuos, de LGBT Não, nós não somos, nós podemos ser bonzinhos, nós podemos nós ser Nós podemos luteiros, ser um casal, ser um casal nós... igual um casal hétero. E mais pode, pode, ninguém, né, pode ninguém nunca disse que não podia. E acho que esse é um problema não só da drag, mas da militância como um todo e da geração como um todo. Dessa esquerda cirandeira e festiva. Ah, eu tô que é... Folclórica. Querer que a revolução seja feita pedindo por favor e obrigada. Se você poderia, com licença, por favor, por gentileza, deixar de me oprimir. Porque está muito difícil estar aqui que é é do sapato. É errado e, isso É errado você, tá você fazer isso, tá? Isso não faz você. incomodando a minha cabeça. É, isso não então, faz você ser <risos> um ser humano bom. E você quando, quer ser um ser humano bom. Quando mesmo. você quer? tiver a gentileza de parar de me matar, eu vou ficar muito grata. Em vez de você virar... E reagir com a proporção que aquilo deveria estar… Sendo... Com a propriedade, né? É. Com a proporção é. estética que isso pede. Sim. Que é você chocar as pessoas de alguma forma. Sim. E, não, e ali, a pessoa vai pra boate se sentir acalantada o tempo inteiro, que não pode… Também tem a, a coisa do acalanto, também tem a coisa de… Eu chego aqui, eu vou ser bem recebido. Porque as drags… Não, algumas muito simpáticas, as pessoas recebem você. Elas não vão te tratar mal, Sim. necessariamente, é só a maldita. Mas é porque é, é o estado de arte dela. As pessoas vão te tratar bem. Mas é isso. Ninguém vai ser sendo empregado, mesmo Tanto É, eu assim, também acho que foros. tem esse lugar de que a função da drag era ser esse símbolo de resistência, é um, um avatar de alguma forma, de força, né? Força e de luta e um, uma luz de esperança também, uma, um, um caminho de sonho como resposta de uma vida cruel que a gente leva. Sim. O rolê. é... Que, o que virou ser famosa? É a quantidade de seguidores que você tem no Instagram. E aí, para isso, o que a maioria das manas fazem é... Aquilo que tá vendendo. Aquilo que tá vendendo, e assim... Eu, eu canso de ver isso no meu ateliê, das manas chegarem e falarem... Eu vou fazer essa performance porque o público vai gostar. Ou de eu comentar assim, quero fazer a música X. E as pessoas falaram, ah, mas ninguém vai conhecer a música. Falo, que bom, que a partir de então elas conhecerão. E quem tiver interesse descobrirá algo novo. Porque eu descobri muitas coisas novas a partir de artistas que eu gostava. De, por exemplo, tá vendo um clipe da Madonna e ela citar uma referência X e eu ia atrás daquela referência e descobri uma outra artista que eu gostei muito. Sim. E, e eu acho que a arte também é sobre isso, é sobre educar. Sobre referencial Sobre né? referenciar coisas. retornamos as referências, já. E não verdade. sobre dar só o que o público já conhece. E dar só o que não vai causar estranhamento, acho que também é interessante. Causar estranhamento. Da só entretenimento, né? É, é tipo... e, e tá tudo bem também no entretenimento. Não, e, e, e, mas, mas é que é isso, eu acho que uma coisa não elimina não a não outra. Não, a não elimina a outra. E, a, e a, eu acho que o. Principalmente trabalhadores da noite, né? Não sei o quê, quando eles conseguem inserir um lugar de uma referência política e tudo mais ali, mas que não seja levando necessariamente levantando uma fletária, etc., que incrível esse artista é, porque é difícil. Pra cara, que serve drag, Anshir? Cara, eu acho que drag serve como uma oportunidade pra você explorar outras coisas e outras camadas dentro da, da sua comunidade, dentro de si próprio e tudo mais. E, e a gente ficar se adaptando e não buscando novas formas de falar e dialogar é, é, é só burro, na é verdade. É, eu acho que… Travesti <risos> não. fazendo drag. Pra que você é drag? Pâmela Safi que fala uma coisa que eu acho interessante. Ela fala que drag é um megafone. E não faz sentido Amava você usar tag. esse megafone pra falar nada. Pra vender pastel, sei lá. Pra repetir as mesmas pra coisas. Pra repetir que as mesmas coisas. As A drag é um puta megafone que foi colocado na sua mão. E com ele você pode incitar uma revolução, você pode empoderar as pessoas, encorajar as pessoas, ou você pode fazer nada. E, e eu acho um desperdício ter esse megafone em mãos. E não fazer nada, que é exatamente o que eu faço. Porque eu praticamente não me monto, praticamente não me mostro. E praticamente não faço nada. Mas… Quando faz, faz bem feito. mais ou menos. Tá, é. ah, mas agora, Eu acho! Mas sabe o que, que é a questão? É a hum. coisa da escolha. Sim. E, que, e não achar que você só tem uma escolha. E que fazer nada é uma escolha. Também. Mas que você saiba que, o, o que, que é possível, Sim. né. Você tá bancando a escolha Exatamente. De é, é, é essa é a minha questão. É, e as pessoas não sabem, eu acho que as pessoas não estão nem se dando ao trabalho de saber mais sobre… Eu acho que é porque, vida. na verdade, o que as pessoas querem é o resultado final, que é a fama. Elas querem ter o megafone nas mãos, mas elas não sabem o que fazer com ele. Sim. Porque elas não têm… É, porque o megafone não é a consequência do que ela está dizendo. Tipo, eu estou dizendo coisas muito interessantes, alguém viu, falou, nossa… Que potente que você diz. E deu um megafone na minha mão pra me dizer isso mais alto. Sim. Na verdade, a pessoa só quer ter o megafone mas ela não tinha previamente. E ela quer tirar da mão de alguém que é. tá falando alguma coisa interessante. Não, mas você isso. não tem direito de pegar esse megafone. Eu tenho é Vejam como eu sou linda. Vejam como eu sou maravilhosa. Vejam como eu sou sofrida. Vejam a minha história pessoal. Emocionem-se comigo, sobre Gostem mim. de mim. Gostem de mim. Por isso que todas as drags têm o Sendo é, que eu, eu acho inclusive. que ninguém tem obrigação de gostar de ninguém na vida. Porque pessoas não são gostáveis e a gente no tem geral, que… No geral, assim. É, a gente tem geral. que admitir isso. Pessoas... máximo elas são gostosas. Não, mas pessoa não foi feita pra gostar. Foi feita pra suportar e aprender a lidar. Não é algo pra gostar, sabe? Não é igual comida que a gente gosta. Pessoas são coisas que a gente é aprende a tolerar. É, é... é o quanto você suporta. É o quanto você suporta, não isso. o quanto você ama. Porque... Não é pra gostar, não é pra gostar de ninguém. Não é pra ninguém gostar de você, porque você não vale isso tudo. Você não presta e você não é uma boa pessoa, como nenhum de nós. E é isso, pra e quê? É e positiva. é nessa nota positiva <risos> que nós terminamos que o nós encerramos hoje. o nosso vídeo, é era isso. só isso que a gente ia pra dizer. Vai ser ruim pra lá, e se você é. achar a drag frouxa, quebra os dentes dela. Porque é isso, por que não tem drag Isso ela é vai claro. quebrar o seu? Por que não Aí tem drag espera. no nosso lar? Porque as pessoas lá são boas, elas nem precisam encarnar. Agora, se você encarnou e não ficou no nosso lar, é porque você não presta. Então vai ser drag. No Umbral, tá <risos> cheio de peruca de cabelo. É bonito. isso. O Umbral é feito de drag queen. Então vai ser drag <risos> queen, porque a gente tá no melhor Umbral de todos. Acabou. Ó. Obrigada, gente. Beijos, tchau. Beijo, chega. Eu vou trabalhar. <risos>